E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre mais uma ação do B2W Marketplace a favor dos sellers, principalmente nesse momento. Né? Você deve ter visto que o B2W anunciou a antecipação de repasse, né? a antecipação de repasse que ia ser feita do dia 15 para o dia 8. Mas calma aí que eu vou explicar pra você, porque ela não é total e se você não recebeu também, você vai entender o porquê você não recebeu, porque tem algumas regrinhas e nós vamos falar o real motivo de tudo isso, tá? Fica comigo aí. Primeiro de tudo, comenta aqui embaixo se você recebeu, se você não recebeu e até mesmo o que você achou. Tá? sobre tudo isso, que é importante para o pessoal ir balizando as ações. A ação do B2W Marketplace tem o intuito de trazer dinheiro ao seller semanalmente. Com isso, eles criaram a antecipação de repasse sem custo algum para o seller. Porém, essa antecipação não é de 100% do valor a receber do dia 15, ela é de 50% do valor. Com isso, você receberia 50% no dia 8, 50% no dia 15. Ok? Mas tem alguns pontinhos aí. Se você tem parcelas de crédito seller, parcelas de B2W Ads, que seriam descontados do dia 15, elas são antecipadas para serem descontadas do dia 8. Trazendo para uma forma prática, né? Se você tem ações judiciais, parcelas de crédito seller, parcela B2W Ads, ele vai descontar no primeiro dia. O que, que acontece? Tá? Se você tem mil reais para receber dia 15, de repasse mesmo, você receberia R$500 dia 8 e R$500,00 dia 15, certo? Beleza. Se você tem R$100 de crédito celular para pagar R$150,00 de B2W, ele vai descontar esses 250 desta parcela aqui do dia 8. Beleza? Então essa é a primeira regra para ficar clara para todo mundo. As demais regras eu até anotei aqui porque a gente tem vários pontos que são importantes para que você esteja habilitado a receber o repasse, Tá? Primeiro ponto: você, tem que ter, você não pode ter vendido mais do que 50 mil reais. A ideia do B2W é auxiliar sellers menores a terem um fôlego de caixa maior. Tá bom? Próximo ponto: não pode ter débitos com o B2W Marketplace. Você não pode estar lá negativo, com o seu saldo negativo, é, os seus débitos não podem superar a primeira parcela, e a gente vai falar disso também para você entender. Você tem que ter um seller index superior a 1. Então é muito importante a gente continuar cuidando do nosso prazo de envio, continuar cuidando sobre o Seller Index, porque vai fazer total diferença para as escolhas e as ações que a B2W tá, tem feito. tá? Você tem que estar tá vendendo há pelo menos três meses dentro do B2W Marketplace, você tem que ter tido pelo menos vendas né, nos últimos 90 dias, até porque são, dificilmente você vai ter saldo para receber. Né? E não pode ter pedidos em atraso efetivamente que superem aí um percentual. Por que, que o b 2 w está fazendo isso? Mais uma vez, para antecipar dinheiro semanalmente para você. Isso vai acontecer sempre? Não. Não sabe nem se o próximo repasse vai ser antecipado. Então, se você está precisando efetivamente de crédito, na parte de crédito que você vai conseguir isso e um crédito com garantia. Tá? Isso aqui é uma medida para auxiliar e entregar um pouco de dinheiro para o seller a cada semana para a operação dele parar. Não parar, perdão. Se você tiver mais débitos do que a receber na antecipação, então digamos que você receberia 500 reais no dia 15 e você tem R$750 para ser descontado da parcela, de tudo que você tem aí. O que eles vão fazer é não antecipar, você vai continuar com o repasse para o dia 15. Certo? Esse é o primeiro ponto aí que é, é muito importante para todo mundo entender, eles não vão te trazer um saldo negativo, eles simplesmente não vão antecipar não contem com isso para os próximos repasses, porque isso está sendo analisado semana a semana, quinzena a quinzena. Mas sim, dependendo do cenário, eles poderiam trazer algo diferente para o próximo repasse, colocando um repasse no meio ali, antes do dia primeiro? Pode ser que sim. Lembrando que não devemos contar com isso efetivamente. Tá? O que é garantia é o que você já tem de repasse para o dia mesmo. E o que é garantia é o crédito, que inclusive a gente vai soltar um vídeo ou amanhã ou na segunda-feira sobre o crédito flex, que é um modelo que foi lançado pelo B2W, que é super flexível e com uma parcela dinâmica baseada em percentual do repasse. É muito interessante e pode ajudar o seu negócio nesse momento. Tá bom? Então, vamos para cima. Utilize com sabedoria se você recebeu essa antecipação de repasse. Se você não recebeu, cuide do seu financeiro, sente em cima do seu caixa, pense bem, negocie com quem é possível e com quem é preciso negociar para o seu negócio continuar rodando. Um grande abraço para você e vamos para cima!